Salve, salve, galera top do canal Bumbum na Nuca. Você está vendo aí um exercício de quatro apoio. Nesse treino de hoje, nós vamos fazer uma série com alguns exercícios para levantar a musculatura do bombom. Esse treino é excelente para apinar o bombom. Quatro apoio de um lado. Depois observe a dobra do joelho em um ângulo de 90 graus. exercício, é então, uma prancha com abdução, nesse exercício vamos fazer três séries de 12 repetições. exercício é uma prancha invertida contração tração de glúteo. Nesse exercício, vamos fazer três séries de 15 repetições. Observe e faça exatamente igual. O próximo exercício é um agachamento com abdução lateral. São três séries de 12 repetições. Se agacha com um ângulo de 90 graus e abre uma das pernas para a lateral. Faça isso de um lado e depois repita fazendo do outro lado. Descansa 40 segundos e repita o exercício. Próximo exercício é um agachamento ficando 3 vezes de 15 repetições, agachando até um ângulo de 90 graus. Observe bem para que a coluna fique sempre reta. É isso aí. Esse foi o nosso treino de hoje. Dê um like no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Opa. Olá, Bom dia, faço aqui rapidinho para dar um recado para todas vocês que nos seguem é, Falar sobre o Método na nuca é, afinal de contas, é o motivo desta página é o motivo de nós estarmos aqui postando todo dia, todos, quase todos os dias vídeos para vocês vídeos de treinos focado em malhar glúteos, pernas porque eu acredito que seja o desejo de, de todas as mulheres ter um bumbum lindo, ter um bumbum maravilhoso, afinal de contas, quem não quer ficar com um bumbum maravilhoso, chamar a atenção do seu parceiro, ser desejada, é muito importante você estar com autoestima. Isso faz bem para você, faz bem para a sua saúde. É, o nosso método, para quem não sabe, para quem vê apenas os nossos vídeos, não sabe que por trás disso nós temos um método que permite você, é, em casa, construir é, um bumbum Maravilhoso, construir o seu, o seu os seus treinos, fazer uma dieta adequada, ter um programa de massagem, tudo isso é através do nosso método, dentro de uma área restrita, uma área de membros. Para quem adquiriu o nosso método, sabe do que eu estou falando. Você recebe, além dos livros digitais, com todas as técnicas, você vai receber acesso a uma área de membros, uma área restrita, onde você coloca o seu e-mail, coloca uma senha que você vai receber, e você vai ter acesso lá aos treinos diariamente, os treinos da semana, aos treinos do mês, as técnicas de massagem, a demonstração de como é feito esse, esse tipo de massagem, o tipo de suplementação que você vai tomar, tudo isso está lá dentro da área de membros. Então, para você ter acesso a isso, você tem que adquirir o nosso método. Pena. Você pode solicitar a, a entrada na, nessa nossa plataforma entrando no link que eu vou pôr aqui em cima, um link que a gente vai deixar aqui, você clica lá, você vai acessar uma área onde tem um vídeo explicando tudo, como é que funciona. Embaixo do vídeo sempre vai ter um botão para você clicar e comprar. Adquirindo agora, você vai pagar só R$ é, 97. Reais.